Parece brincadeira de criança ou uma simples aula de educação física, mas isso é treino. E essa empolgação toda é para participar da segunda corrida do trabalho. A Escola Municipal Coronel Otaí de Jorge da Silva, de Cuiabá, inscreveu 28 alunos para a prova. Nós ficamos muito felizes porque é uma oportunidade que os nossos alunos têm de participar de uma corrida. Que um tema tão importante para eles né? e eles estão com uma expectativa muito grande também porque vai sair dos muros da escola e vai, a gente tem a expectativa que seja uma tarde maravilhosa A prova Kids da Corrida do Trabalho é um evento especial da mesma forma que foi na primeira edição 300 crianças e adolescentes poderão se divertir muito numa tarde Além da prova, o momento vai proporcionar várias brincadeiras e alegria o tema deste ano é justamente voltado para elas e reitera um alerta contra a exploração do trabalho infantil, dando incentivo à educação, que é o melhor caminho para se tornar um cidadão. A gente vai estar trabalhando esse tema, né, que é, diga não ao trabalho infantil, e é um tema muito bom e, e as crianças estão felizes, e nós também, nós temos até que agradecer ao Tribunal por essa oportunidade, fomos privilegiados sim. Com certeza estaremos lá correndo. Este ano a prova é no dia 29 de abril. A comissão organizadora da corrida abriu 100 vagas para crianças e adolescentes de 2 a 13 anos de idade da rede pública. E esses alunos que garantiram a participação já estão concentrados em fazer bonito no evento. Eu corro desde os 6 anos de idade e que eu quero correr com a minha turma e que a gente saia vitorioso de lá. Estou muito animada, estou treinando em casa, dentro do meu quarto, em todo lugar, da casa. Meu pai tem vezes até que briga comigo quando começa a derrubar as coisas, tanto correr. Eu estou achando muito legal porque é a primeira vez que eu vou participar, né? a gente está treinando bastante, a gente vai ganhar essa corrida. A iniciativa da Corrida do Trabalho é do TRT de Mato Grosso e do Ministério Público do Trabalho. O incentivo para que os alunos da rede pública participem é importante para que eles se envolvam de forma leve com questões sérias desde pequenos. E a presença dessas crianças e adolescentes faz o evento ser todo especial. Essa nossa corrida é uma corrida inclusiva. Nós precisamos que as pessoas de todas as classes sociais se conscientizem do problema maior que temos aqui e estamos tratando. Diga não ao trabalho infantil. O Estado de Mato Grosso é o nono no ranking brasileiro com o maior número de trabalho infantil e legal. Nós precisamos mudar isso.